Olha quem vou participar do mês do horror e vou flopar, porque flop always with us. Oi pessoal, aqui é a Monique Cristina, ela escreveu e sim, eu vou participar do mês do horror. Bom, sem mais delongas, o mês do horror, ele é organizado, organizado, enfim. A idealizadora do projeto é a Tati E basicamente a gente lê vários vídeos Vários vídeos? A gente lê vários vídeos, Monique Tá certíssimo E basicamente a gente lê vários livros com a temática Terror, suspense, nessa vibe aí Dia das bruxas, Halloween E tudo mais, apesar de não ser tão Difundido aqui no Brasil Dia das bruxas, mas a gente A gente vai ler, tá bom? Então tá bom Eu separei três livros e uma HQ, sendo que duas Dessas são releituras E eu vou explicar porque as aspas começar com o que eu quero iniciar, eu quero começar com, com, os, uh, com os Adams, eu quero começar lendo Quando os Adams Saíram de Férias, eu comprei esse livro por indicação da Bárbara Matsuda do Letras de Batom e eu adoro as indicações dela, nunca me decepcionei com nenhuma e eu espero muito gostar desse livro e ele é super velhinho, eu encontrei ele no CEM, eu já falei dele em um vídeo de book haul e eu quero começar com ele porque vai ser bizarro. Eu acho. Não sei. Não sei nada desse livro. Daí, pra quebrar um pouco, eu vou pegar Independência ou Mortos, que é uma HQ que eu tenho há bastante tempo que eu ganhei de aniversário, que conta a história da independência do Brasil num ponto de vista macabro, né? Foi escrito pelo Abufobia e ilustrado pelo Harold Stricker. E é muito legal, é uma releitura que eu vou fazer. E a próxima releitura que eu vou fazer é vestir de noivo, mas não é uma releitura porque da primeira vez que eu li, eu não terminei o livro. Vocês veem que eles... Tá lotado de marcações, mas eu não terminei de ler esse livro. Foi na época da escola e eu não terminei de ler justamente por causa do Enem. Na época que eu estava lendo ele, eu tive que parar. Não lembro exatamente se era pra estudar pro Enem ou pra alguma prova aleatória, mas eu vou pegar ele pra ler de novo. E ele é um thriller psicológico. E eu quero encerrar lendo O Iluminado, do Stephen King, porque tá na hora de eu ler O Iluminado. E eu quero também assistir o filme, que eu não lembro de ter assistido o filme. E pra mim, se eu não lembro, eu não fiz Ah, e no dia 31 de outubro Eu pretendo fazer uma maratona 24 horas Principalmente porque já vai ter passado o e -Main. Então, se você quiser me acompanhar É só clicar nas minhas redes sociais Que vão estar aqui do lado você pode me seguir nessas três redes sociais Se inscrever aqui no canal do Youtube Pra saber tudo que eu posto Curtir esse vídeo pra eu saber que você também está participando do Mês do Horror E é claro, acessar o blog Para conferir mais detalhes e olha quem desligou quando eu ainda tava falando. A minha câmera é óbvio, é óbvio que ela ia fazer isso. Enfim, onde é que tava? Eu já tava no final do vídeo mesmo, então tá tudo.